Olá meninas, assim. Eu hoje decidi fazer um vídeo para vocês. vocês verem como é que eu faço a limpeza do meu rosto, já apliquei a máscara. Vou-vos mostrar. É esta máscara aqui, é da Bom e é uma máscara muito boa. Deixar a pele muito macia. E depois, de... eu já experimentei e eu adorei. Por isso é que eu decidi fazer um vídeo que para vocês. Depois, tu tiras a máscara. Ele, depois tu lavas o, o rosto, pegas na água lavas, e lavas Eu passo normalmente umas 4 vezes com água limpa E deixo o, o rosto com um ar fresco e eu adoro E uma máscara muito boa, então vamos lá começar Eu vou-vos mostrar como é que eu tiro a máscara Bem, eu primeiro pego numa toalheta ah, Estas toalhetes aqui eu comprei no mini se não tenho nada 64 toolitas assim ah, e uma toalha que eu estou a adorar porque eu já utilizei de várias desta marca então como eu gostei de comprar novamente o que é para ver bem eu vou tirar aqui a toalhita, são duas toalhitas assim e eu vou tirar a, a máscara toda Agora vocês verem como é que eu me limpo o meu Hoje, como é domingo, praticamente a gente consegue fazer tudo que não fizemos durante a semana. Durante a semana, praticamente, não temos tempo, temos outra coisa para fazer. Então, eu aproveitei que é para fazer hoje este vídeo que é para mostrar como é que eu tiro a minha máscara facial. Já estamos quase, quase, quase a escavar, Eu tenho sempre com uma toalhita primeiro, depois limpo com, com uma planta e depois aqui eu faço com salmete. Ficou assim, o meu rostinho ainda não está limpo conforme eu quero. Por isso, eu vou pegar outra vez na mesma toalhinha e vou passar no rosto todo. Aqui o pescoço também. Agora, vou fechar a torneira. Depois, eu vou pegar aqui numa toalhinha umas estou não não, não os discos de e um tônico e eu vou limpar o meu rosto com este tônico. Este tônico será muito bem. Bem, o rosto ficou assim, agora eu vou pegar um sabonete, este sabonete aqui, que eu estou a utilizar, eu adoro este sabonete, é muito bom, e tem um cheiro maravilhoso, e eu vou lavar meu rosto com sabonete. Agora vou lavar, vou tirar a espuma toda. Já acabei de tirar a espuma toda, agora vou limpar o meu rosto. O meu rosto ficou assim, como vocês podem ver, está limpo, limpinho mesmo. E também é sempre bom a gente fazer uma limpeza no nosso rosto, porque se não fazer, estamos a sempre só maquilhagem, maquilhagem também fica um pouco complicada E é sempre bom fazermos limpeza total no nosso rosto. Bem, agora eu vou aplicar aqui um hidratante, é um creme da Avon que eu utilizo, este creme já está mesmo no fim, porque eu adoro muito, este creme é bom, deixar o rosto macio e bem hidratado. Também aqui no pescoço e Desculpem lá os gritos do meu filho Ele come de almoçar E tem a mania de fazer essas coisas desculpa é domingo também Domingo é em casa Então este foi o vídeo que eu fiz para vocês Como vocês podem ver Já o meu o meu rosto depois vou fazer uma maquiagem, que é para vocês, para vocês verem, é surpresa, então é assim, eu só quero desejar a vocês um bom domingo, e muito obrigada a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, que seguem o meu blog, e é assim, só mais uma coisa, avaliem os vídeos, comentem, que eu vou ficar muito grata com vocês, dizem o que está bom, o que não está, eu vou compreender, e eu volto a fazer o vídeo para vocês, como vocês querem, fazem perguntas, que eu estou aqui para vocês um, todas e é assim, por isso é que eu criei o blog e o canal, que é para uh, receber vossas sugestões, vossas perguntas e responder tudo o que vocês quiserem. Então é assim, muitos beijinhos, uma boa continuação do Bom Domingo e não se de de se inscrever aqui embaixo no meu canal, eu agradeço muito e... Tchau! <risos>